The question, ou seja, um terceiro out of, e aí fica com a condição de out of. E essa expressão tem a ideia de fora de questão, fora de cogitação em português. A aplicação numa frase. The class ends at two. And living before this is out of the question. Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te pedir para você se lembrar, de não se esquecer de se lembrar,